Neste vídeo vamos falar um pouco do carro 1952 Buick Super Riviera. Se você gostar não esquece de assinar o canal CH Technology para que eu possa te trazer mais conteúdos como esse. Obrigado! 1952 Buick Super Riviera é um carro clássico americano icônico. Fabricado pela Buick, este carro apresentava um estilo elegante e sofisticado que o tornava popular entre os entusiastas de carros na década de 1950. O Super Riviera era equipado com um motor V8 de 5,2 litros e 164 cavalos de potência, tornando-o um carro potente para sua época. Com seu design distintivo, o Super Riviera continua sendo um modelo cobiçado pelos colecionadores de carros clássicos até os dias de hoje. O 1952 Buick Super Riviera apresentava também diversas inovações tecnológicas para a época, como transmissão automática Dinaflow e suspensão dianteira independente. Além disso, o carro tinha um interior espaçoso e confortável, com bancos revestidos em couro e um sistema de ar condicionado opcional. No entanto, apesar de todo o seu charme e desempenho impressionante, o Buick Super Riviera também tinha um consumo de combustível elevado, o que o tornava caro para manter. Mesmo assim, muitos entusiastas ainda se apaixonam por esse modelo clássico e o consideram uma verdadeira obra-prima da engenharia automotiva. Hoje em dia, encontrar um Buick Super Riviera em bom estado pode ser um verdadeiro desafio, mas para os sortudos que conseguem adquirir um desses carros, eles têm um tesouro nas mãos. Com sua elegância temporal e desempenho incrível, o 1952 Buick Super Riviera continua a ser um dos carros clássicos mais desejados pelos colecionadores e entusiastas em todo o mundo. Não esquece de dar o joinha, compartilhar e assinar o canal. Isso ajuda bastante e assim posso fazer mais vídeos super interessantes como esse para você. Valeu e até o próximo vídeo.